É. Qual é a metade de quatro? Vírgula, vírgula mais quatro. quatro. Quatro. Qual é a metade de quatro? Dois. A seis. Isso. Dá seis. E aí aqui, ó, todo mundo. Seis, seis três, seis, seis. quatro. Seis, Caraná. seis, seis. É. Qual é a metade de quatro? Dois. Isso. Mais quatro. Vírgula seis. mais quatro. Ou seis. seja, por não mais saber a... a vírgula. Isso é que eu falar. Vírgula Opa. que fode a turma. Seis. É. É. Né? Sim, sim. É. Qual é a metade de quatro? Dois. Vírgula mais, mais. quatro. É. Obviamente eu estou fazendo aqui de supetão com você, vocês não estão lendo, são outros 500. Mas aqui o meu seguidor, ele teve tempo de ler e, e de pensar na resposta. Uhum. E a quantidade de gente que escreveu a resposta errada, que, errada não é brincadeira, então... Isso é falta de interpretação. Falta de interpretação, de conhecimento gramatical, sobretudo. De entender que a vírgula é uma pausa. A vírgula não é a respiração da gente, né? Senão, como e que... é uma desgraça, né, Cassim? Esses negócios de WhatsApp, eu não ponho vírgula em nada. Não bosta nenhuma, Cintia. Mas isso pode te prejudicar, que... né? É, você tem vezes que o nego pergunta, que que o que, que é áudio, isso? Manda áudio, oh, manda áudio. Outra frase. Como <risos> você começa a escrever e você vira um jumento, tá, cara? Você tá lá com sua crush, nem sei como que você tá hoje Não em tenho dia. crush. Tem 15. É, ele tem cara de que pega todo mundo. Ele, ele bola. É Eu sempre nada, achei isso, é, é desde 2016, cê quando tem, eu conheci. Você tem razão. É, enfim, você hum. vai mandar mensagem pra sua é. crush, ok? Certo. Pra mulher de quem você está afim. Aí você escreve assim pra ela number just take it a big